E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar os dias da semana, e que fazem parte de uma das divisões do tempo. E lembrando que o nosso tempo, ou seja, a divisão das coisas, é dividido em minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E cada uma tem a sua duração, umas menores, outras maiores. Mas o que eu quero que você saiba nessa aula é que uma semana tem sete dias. E será que você sabe quais são esses dias? O primeiro dia da semana é o domingo, o segundo é a segunda-feira, o terceiro é a terça-feira, o quarto, a quarta-feira, o quinto, a quinta-feira, o sexto, a sexta-feira, e o sétimo e último dia de uma semana é o sábado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, sete dias. Você provavelmente já ouviu os adultos falarem de dia útil, mas você sabe o que é? Um dia útil é qualquer dia que não seja o domingo, o sábado ou um feriado. Ou seja, são esses dias aqui. Ou seja, só pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Mas, se um feriado cair em um desses dias, ele deixa de ser um dia útil. Mas, caso não tenha feriado em uma semana, nós temos cinco dias úteis. E o que é um final de semana? Um final de semana é a parte que compreende o sábado e o domingo, ou seja, está acabando uma semana e começando outra. Algumas pessoas terminam de trabalhar na sexta e não trabalham no sábado e domingo. Mas, claro, isso não é uma regra. Afinal de contas, existem trabalhadores que precisam trabalhar no fim de semana. E aqui do lado, eu tenho uma representação do mês de agosto através de um calendário. Ou seja, eu estou agrupando os dias do mês aqui nesse calendário, sendo que cada númerozinho desse aqui representa uma data que cai em um determinado dia da semana. Por exemplo, aqui nós temos o dia 1 de agosto de 2019, que caiu em uma quinta-feira. Olha que legal! Aqui em cima eu tenho os dias da semana. Aqui o domingo, aqui a segunda, aqui é a terça, aqui é a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta e o sábado. E você percebeu que, nesse calendário, o sábado e o domingo eles estão pintados em outra cor? Simples! A maioria dos calendários eles pintam o sábado e o domingo de outra cor. Alguns calendários pintam somente o domingo, mas a maioria pinta os dois. Isso significa que não é um dia útil. Além disso, toda vez que você ver um dia útil no calendário pintado de outra cor, a maioria das vezes em vermelho, significa que esse dia é um feriado. Mas o que é um feriado? Nada mais é do que uma data comemorativa. É uma data comemorativa onde algumas pessoas não trabalham e também não estudamos nesse dia. Enfim, você não realiza muitas atividades nesse dia. Então, se você ver algum dia útil em outra cor, significa que é um feriado. Mas o feriado também pode cair no sábado e no domingo, e no seu calendário vai continuar da mesma cor. Mas sempre o feriado vem descrito aqui na parte de baixo. Vem o dia e o nome do feriado. E conhecer isso é muito importante, porque, por exemplo, você sabe, você vai à escola de segunda-feira até a sexta-feira, isso dá um total de 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você estuda 5 dias em uma semana. E entender cada um dos dias da semana pode te ajudar a saber se está próximo de um fim de semana ou se está longe. Enfim, conhecer isso te ajuda a se localizar no tempo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal!